Pessoal, a Verônica cismou comigo que a Corona Garrafa é mais gostosa que a Corona Lata. Eu já estava tomando aqui já, né? Pra ver se eu fiz o teste primeiro e não senti muita diferença não. Agora eu vou botar para ela poder ver se realmente faz o teste. estou gravando para poder depois ficar confirmado se ela realmente sabe conhecer ou não. Ela cismou comigo que a Corona Garrafa é mais saborosa que a Corona Lata. Eu falei para que não tem nada a ver. Então eu vou colocar, ó, deixa eu ver aqui. Eu vou colocar a cor na garrafa na direita, na mão direita. Mão esquerda. Na mão direita. Ah. E a corona lata vai na mão esquerda. Ela vai provar e vai me dizer qual que é a melhor. A mesma quantidade. Estou colocando uma caneca escura para poder não ver distinção de cor. Caso tenha, eu acho que não tem. Agora me acompanha aí. Essa é a minha, lá no coletor é mentira. Pronto. Ó, uma das duas é a garrafa e uma das duas é a pra que? duas. Eu quero ver. Eita, assim, Mona, não pisca o olho. Ah, Sandra, <risos> a gente já tinha, né? É, tinha um esquema aí que uma ah. um ia piscar o olho e para a outra adivinhar. Eu disse que eu já corto logo. Sou, né, Mas a ah. coisa que eu já fiz na cozinha para ninguém ver. Você, você, você lembra qual é de qual, né? Sim, tá então, separado. Tá aqui de um, e tá aqui de outra. É, lembra, tá? Aham. Você lembra qual das vai... duas é a de garrafa? Não, agora por que você não trouxe a sua... cor? Não, não precisa, é você não ver a cor mesmo. Vontade de Não, eu a minha cabeça. Lata. Não, eu não acho que seja possível. Hum. A sua cabeça está fisicamente. Não, é a cabeça física. É a ah, arriscou. Já 10. disse sem provar oh, é a roça. Sem provar a segunda. É a segunda essa, a aqui é lata, essa aqui é lata. Por é que essa aqui é lata aqui é garrafa? É, é, é, é, é, Você é tá é, me pedindo para perguntar, para responder. Por causa do gosto, que eu sentindo essa aqui mais forte. Essa aqui tá mais forte que essa aqui Tem certeza que essa aqui é lata e essa aqui é garrafa. Tá já, já né? fazer o que Isso me dá. Que parece eu pensei, o Silvio Santos, né? Você não quer mudar de opinião, né? Tá certa disso? Tem certeza? Garrafa e mais inteligente que garrafa, lá. a ah, tá não, né? É? Deixa eu ver agora. Deixa eu provar de novo. Eu problema é na cozinha. Não é possível, cara. Não é possível não que esteja. Você provou realmente. na cozinha. Não, não, você não viu diferença nenhuma. Eu coloquei assim, muito em cima coisa da outra. Que que é, que é possível. É. Ah, eu também tô sentindo alguma coisa. O quê? Menos um, um, um, um, um momento, momento, mas também estou. Tô... E lembra que quem estiver olhando, pode virar a câmera aí que aí você vai ver a Brenda atrás gravando. É, ela assistente de palco, mas é ela é. não tá com o pro 3D ainda, é. ainda não. Tá próxima pergunta. É, você <risos> é, bem, bem mais forte. passo próxima pergunta. Mais forte. É, você acabou é uma de uma falar que uma experimentou lá e não viu diferença uma. nenhuma. Agora eu vi, eu acho que esquentou. Olha, não subestime a sua esposa, tá? <risos> ah, muito bem, muito bem. Eu tenho milhares de sobre isso. Segura a mão aí. Cabeça. Não precisa virar, não, cara. <risos> Agora eu vou mostrar pra vocês a aquisição de hoje, né, gente? Que a gente viu lá na prateleira, ó. Tá aqui o bichinho. Daqui a pouco nós vamos estrear ele, fazer um unboxing aqui ao vivo com a Família Trapo. Uh! Vou fazer um unboxing é. do Playstation 4. Família, a a e o... da Família Trapo fazem unboxing. Boxing. É. Boxing! Não, gente, o engraçado é que ele anda só deu a vez pra experimentar, porque não tem uma não, tá? Já estão percebendo, né? pra já! pra já! Beleza! É verdade! Levou é. É para lá de volta e acabou! Eu vou ficar todo aquele golinho! Sabe? Ah! Tá tem que ter! Deixa eu ver se ela Deixa Deixa seu Ah, tá. Pensei que você estava procurando abridor pra Não, não é possível. Ele tem um abridor no chaveiro do carro. Mentira. Não, não, tem um canto que tem. Canivete. Mas tem que tem, eu já vi. Um boné que tem do lado assim. Eu acho que foi no, na Charroz. Um boné com o abridor. O cara tem um... Por que a gente come? Por que temos tudo isso? O que nós somos? O que nós somos? O que é isso aqui? isso é muito estranho. Olha, quando você vê isso, isso é muito estranho. Porque, olha, por que eu tô falando? Olha, meus lábios estão se mexendo. Ah, ah, tu É óbvio que eu gravando de cabeça para baixo. Assim, uma lá, Agora vamos começar aqui com o unboxing do PlayStation. De, rapaz, o ruim dessa câmera 360 é porque se tá filmando de frente eu não tenho problema. Mas de lado o povo vai ver minha barriga, né? É só rodar. O povo vai ver o que você é, É só rodar aí e ver. Não tem como esconder. Então pessoal, esse aqui foi o nosso Xbox, o nosso PlayStation 4 a gente comprou. Lembra aquele vídeo do Sandro aí? Eu tava olhando aqui no cardzinho aqui em cima. O vídeo que o Sandro fez a propaganda lá da, do unboxing do, do, do PlayStation, Playstation 4. Com 302, metade do salário mínimo. Ah, 3, gente, 4, e é de 500GB, né? né? Com HD. Com um controle e com um chat de 4 gratuito. 800. E aí, pô. Saiu o salário nosso, lá de comprar, né, Leandro? Aproveitar... 50% do salário mínimo pôs na mão. Então, aí pra dar o presente, pra toa. Aí tem que pegar a caixinha. Se a gente for falar, né, Leandro, da história do poder de compra, era como se o Playstation 4 custasse no Brasil 500 reais. 500 reais. Ó, Quem compra com por 500 reais? Eu não sei se você na verdade, 50% do que era 400... E... E 50, 470 dólares, Você falar falarem nenhum, seria esse o preço real mesmo da coisa. Fala vale, nisso, quanto tá o preço do Teixeo Brasil? Quem sabe? Eu chutei aqui 1.900. Esse comum agora tá ganhando uns 1.600, por aí. Mas vocês podem botar aqui nos comentários, eu também não sei. Eu tô falando aí, bota aqui nos comentários qual é o preço real. Desse aqui, aí. não é do Pro, não. Exato, o salário tem. O... Porque o pessoal fala que eu não devo fazer é, câmbio. Né? Uhum. Então, é, vamos olho. falar do poder de compra. Aqui, um trabalhador que trabalha numa empresa de médio para grande, ganha uma, uma média de 600 dólares por mês, se comprou com metade do preço, 300 dólares. 50% do salário mínimo. Seja no ó. Brasil o salário mínimo... Está na faixa de R$ 950,00. Era como se estivesse comprando esse Playstation por R$ 475,00. Entendeu? É. Não, nunca, nunca é Entendeu? Ó, dentro de um fone, para poder jogar online, deve ser o pessoal não perturba ninguém. Aí os cabos. Cabo do controle também aqui, cabos de carregar e tal. E ninguém fazia aquela... aquela piada dizendo, assim, ah, esse é o caboeta, não sei o que, não. Caboeta, não. É aqui aqui né? o Agora vamos bichão, bichar, bichar. Bichar. Bichar. Lembrando que ele é o tá gente? O é boeta? Hum? Caboeta? é o cara que dedura, né? Ah, Caboeta. Ah, é, mas a cabueta. briga com Caboeta, né? Ah, que é o Cabo Caboeta. É que ah, não é de cara, cara de moda. <risos> a gente continua sem ter... Não, eu vejo que ela não pediu pra eu escolher o dedo, né? Ai meu Deus! Um Ó, tá aqui, Deus escolheu tá aqui o bichão. É escolher o dedo, aí eu escolho esse. Tá aqui o bichão. É o Xbox 4. Você vê o Xbox? É o Playstation 4 de Lim. É o, é o, é o pique titito, mas é a mesma coisa, não muda nada. E tá, ainda veio com vou botar o bicho aqui em cima também. Tá Cadê o O o, o Uncharted de 4. que, eu vou ter que Ó, é em espanhol, né? Cada tesouro tem nesse preço. Porque como o um companheiro Eu de 4. Eu E aí comprando. Pra completar os outros que eu queria jogar, né, que é o tipo musculado, perigo e Até. <risos> E também tá, tá em espanhol... Sabe que, que tem legenda pra... Bem, subtítulos... Ah, tem, tem português também aqui, ó. Voz em PT, subtítulo em PT. Tem português também, não tem português? Não que tem. Não, mas tem que ser em espanhol. Também ser espanhol. Tem. Tô tem em espanhol, tá vendo aí? Os dois podem, podem ser jogados em português, mas... Mono a Verona tem que jogar <risos> em espanhol, para poder aprender. E... O Unbox também, tá aqui é o Unbox do Controle. Do novo controle do, do PS4 dela. Você que escolheu, né? É, ela que escolheu. É. Eu, eu te quero ver. é. um capuflado. Ele capoplado. ficou assim, né? Escolhe, filha. Aí ficou com aquele olho vermelho né? Eu vou pegar o é. capuflado. Olha, vale, meu amor, escolhe. Você já escolhe. sabe, né? Você já sabe, sabe, né? Tem, é. vermelho, tem vermelho, tem preto, tem amarelo, tem, tem azul, prata, tem prata, Ó, cara não houve, não houve nenhuma forma de Na influência, ilhação, né? Não houve. Não, não, não, não, não, não. Eu comprei por livre espontânea pressão. <risos> não, livre espontânea indicação, né? É, é isso mesmo. se E é aqui está assim, tá o Bicano, 69 <risos> dólares, aqui no, no Panamá. Depois vamos testar essa criança, né? Primeira quando. Consciente, um... daqui a ah, pouco eu Ah, deixa eu dizer eu uma, coisa você. É uma coisa a vocês. E mesmo... e daí, vou... Ela firma ela, ela, ela com isso, gente. Hum, tá ou não você olha, não vocês tá teoria, não é teoria assim, das conspirações é de agora. Não, graças a Deus. Não não. Por que, Mona? Porque ela fica dizendo. Mas então, mais Mona. uma prova. Pega o outro, pega o outro. Outro. Tome outro. Também não tem não, Também não É do Playstation 3. Uma prova que é que faz sentido a mim. Minha... Teoria. Teoria. Mudaram, né? Por Mudaram, porque aí, né, tava é, os direitos dos os animais. animais. Né? Ah, no outro, eu acho que dos meninos tem um que ainda é assim. Eu vou ah. mostrar pra vocês. Esse aqui é, é igualzinho é o de para nós. e era coberto o por cocinho um um de marido. cachorro. É Ai! Ela, ela fica dizendo isso, que é o cor do cuncinho do cachorro que sobra esse aqui. E não é, porque é igualzinho. <risos> Ai, eu já senti, já, já, já tivemos, já tivemos um aquele gigantão, aquele bichão ah, não, tá. que falava que era a pata do gato. Olha. Olha, tá vendo? Ai, era estranho, gente. Esse motro ali, já, <risos> já viu a parte de baixo da pata do gato? Sim, é, então, sim, ela falava que era a pata do gato, é que tá era a mesma coisa. aí agora mudaram, eu tenho que foi porque os direitos dos Demais, animais prevalecer. prevaleceu. Mas ah, de repente pode ter baseado. Né? É, é. Para é evitar essa teoria de conspiração, né? É, essa. E olha aqui, se vocês forem botar numa coisa assim, mulher não sabe jogar. Tá vendo aí, gente? Ó, eu jogo e ela entende os É, A é, é. é. é. é. é. minha carta é só entender, né? Tá ah, ah. vendo? <risos> A parte dele é só supervisionada. Qualquer dia né. eu tenho que fazer uma gameplay de Mona jogando. Ah, não, não, não. meu Deus! Agora você Ela é não. grita mais do que se ver o boneco. Ah, <risos> é uma coisa boa. Ah, e vai ficar famosa na internet, hein, Qualquer dia ah. que você for lá em casa? Eu vou deixar o Wii pra você oh, ah. Ah. Ah. Cara, Você ah. vai gostar. O Wii é massa. E agora, meus queridos, vocês vão me perdoar, mas eu vou brejar aqui com a família Trapo. E para quem, quem não entendeu, eu falei brejar, não beijar. Beijar não, vou breja. brejar é tomar, tomar cerveja, tomar a breja, a breja, tomar ah, a cerveja. Olha, só, só ele mesmo fazer, tá aqui, a essa hora a essa onda do Caipirinha. É verdade, meu, eu fiz é, carpirinha pra, pra mim. Só caipirinha já tá aguada, hein? Já tá tagando, <risos> é tá no tá. tá, tá tá caderno. Você vê aí o carinho que eu tenho por eles e eles têm também, ah, né? A é. Eu já falei com o Mona, Mona, a moça segunda ela em casa, A ponto <risos> dela, tá dela falar que a minha carpirinha que tá porcaria tá bom. <risos> <risos> Mas eu vou relevar, eu sei que é uma porcaria. Tá saindo o que aí, Verônica? Não, eu não falo nada. Falou, pessoal. É. Um abraço, tá?